Essa semana eu trouxe pra vocês o review do Tascan DR-10X, que é esse gravador pequenininho aqui da Tascan. E muita gente perguntou, beleza, já que ele não tem phantom power, qual microfone eu posso estar tá utilizando pra gravar com ele? E a resposta que eu dou direto pra vocês é esse microfone da Sony aqui, o ECM44B. E é dele que eu vou falar hoje pra vocês, então bora para as especificações técnicas. Ele é um microfone omnidirecional, ou seja, tem as mesmas propriedades em todas as direções. Ele tem uma saída XLR macho e é importante dizer que ele é alimentado por uma pilha AA e não via Phantom Power. E é isso que faz ele ser perfeito para usar com esse mini gravador da Tascan. Como ele é bem pequenininho, você pode colocar o um microfone e gravador no bolso sem problema e fazer sua gravação de forma segura. Inclusive esse vídeo inteiro está sendo gravado com essa combinação e para demonstrar ele em ambiente externo, eu fui até o Mercadão aqui em São Paulo para fazer alguns testes. Estou aqui no Mercadão e nada melhor do que esse lugar extremamente barulhento para mostrar né? é, a qualidade do áudio desse microfone. Vou pedir aqui pro o Lucas, você consegue mostrar para mim lá as frutas, os combinados que você tem? Vou pedir pro Lucas aqui mostrar um combinado aqui de, de, de a frutas. A com morango você comeu, né? Tamara com morango. Mostra aí pra mim. Você que é essa frutinha aqui. aqui. É que eu na mesa, né? É. Você tira o caroço, põe o morango. Aí você pode comer assim, ó. E... Dá pra comer com queijo, com nozes, com damasco. Ufa. E ela dura um ano, né? Na estrada. Ah. pra caramba, O que mais você tem de combinado tem de fruta? Banana. O São Kiwi da Nova Zelândia, que ele tem o potássio da banana. Uhum. Ele não tem o espelho do lado de fora e não é ácido. Aí eu tenho uva, tem o maracujá in... colombiano, maracujá indiano. Então tem... basicamente você tem frutas do mundo em todo, né? mangostim que é a fruta da rainha. Tem o Tangerina, sapoti, a Pitaia Vermelha, que é muito conhecida. Olha aí. Olha a Pitaia Vermelha. Pitaia é pitaia vermelha. Como vocês puderam ouvir, ele gravou muito bem a minha voz e a voz do Lucas que estava do meu lado. Então se você faz filmagens Running Gun ou vlogs, né? No geral e quer um lapela para estar tá gravando seus áudios, com certeza eu recomendo esse microfone da Sony aqui com essa combinação com o gravador da Tascam, porque uma das coisas que eu mais gosto nesse gravador é que ele é bem seguro, você pode colocar no bolso sem medo de apertar sem querer alguma das teclas, né? Quando você tá utilizando o gravador, ele trava com os comandos, então é bem seguro de estar tá gravando com ele. E é isso aí galera, se você gostou desse microfone, é só clicar no link da, na descrição ou acessar o nosso site né, para garantir o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de se inscrever no canal porque já somos 20 mil e eu agradeço muito a todos que curtiram os vídeos, que comentaram, deram seu feedback e espero melhorar sempre e trazer conteúdo novo para vocês todos os dias, beleza? Também não se esqueçam de, de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.